Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você quer saber como é uma cadeia carbônica, mas não tem a menor ideia de como ela é? Ok, nesse vídeo eu vou compartilhar com você como ela é e suas classificações. A cadeia carbônica é a estrutura formada por átomos de carbono. De moléculas de qualquer composto orgânico. E tem também os heteroátomos, que são átomos diferentes do carbono e que ficam entre esses carbonos. Eu vou te dar um exemplo. Essa é uma cadeia carbônica só com carbonos e essa é uma cadeia carbônica com heteroátomos, porque tem o oxigênio entre carbonos. E elas são também classificadas de acordo com vários critérios, de acordo com o fechamento. Elas podem ser abertas, acíclica ou alifática. Por quê? Porque elas têm uma ou mais extremidades, né? Ou pontas. Elas não têm, não possuem anel. Elas não possuem ciclo ou nenhum encadeamento. Então, esses aqui são os exemplos da cadeia aberta, acíclica ou alifática. Eu dei quatro exemplos para ver o tipo. Aqui já tem um heteroátomo, mas ela é acíclica porque ela é aberta extremidades, não possui anel, não possui ciclo. Então, esses aqui são os exemplos. As fechadas ou cíclicas são chamadas assim porque os átomos de carbono se ligam. Quer dizer, elas se unem, fechando e formando um ou mais ciclos, anéis, encadeamentos. Esses aqui são alguns exemplos. E elas não possuem, você pode ver, nenhuma ponta ou extremidade livre. Por isso que é chamada de fechadas ou cíclicas. As cadeias fechadas subdividem-se em dois grupos. As aromáticas, que possuem pelo menos um anel benzênico, ou também chamado de anel aromático, e as não aromáticas ou acíclicas, que elas são cadeias fechadas, mas não possuem nenhum tipo de anel aromático nelas. A mista apresenta uma parte aberta, com pelo menos uma extremidade, como esse exemplo aqui, e também possui uma parte cíclica. Então, esses são os três tipos de cadeia de acordo com o fechamento. De acordo com a disposição dos átomos de carbono na cadeia, pode ser classificada como normal ou não ramificada, também chamada de cadeia reta ou linear. É quando ocorre só, é quando existe né, só carbonos primários e secundários. E elas também ó, apresentam extremidades né, ou pontas livres. A ramificada possui duas ou mais extremidades com carbonos terciários. Esse aqui é um carbono terciário, ligado a um, dois, três carbonos, ou, ligado, ou quaternário. Aqui é terciário e esse aqui, quaternário. Um, dois, três, quatro. Então, a ramificada é, possui carbonos terciários e quaternários. Os carbonos de uma cadeia podem ser classificados de acordo com as ligações químicas que ele realiza. Isso significa dizer a quantos outros carbonos eles estão ligados na cadeia carbônica. Então, carbono primário é aquele que está ligado a um ou nenhum outro carbono. Aqui é o carbono primário, todos dois. Se fosse só assim, seria carbono primário também. Ele está ligado a um ou nenhum outro carbono. Carbono secundário ligado somente a dois carbonos. Então, um, dois. Esse aqui é o secundário. Carbono terciário ligado a três outros carbonos. Esse é o terciário. Está ligado a um, dois, três carbonos. Carbono quaternário ligado a quatro outros carbonos. Um, dois, três, quatro. Então, esse aqui é o carbono quaternário. Essa é a classificação dos carbonos. De acordo com os tipos de ligações entre os carbonos, elas podem ser classificadas como saturadas quando tem apenas ligações simples entre carbonos. Aqui é uma dupla ligação, mas entre carbono e oxigênio, então não tem problema. É, saturada é quando tem ligações simples só entre carbonos, então são saturadas. As insaturadas é quando apresenta pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos. Aqui tem uma tripla ligação entre carbonos e essa aqui tem uma dupla ligação entre carbonos. Então essas são insaturadas. De acordo com a natureza dos átomos existentes na cadeia, pode ser classificada como homogênea. Quer dizer, não possui heteroátomos, só possui átomos de carbono. Pode ver que aqui é homogênea porque só tem átomos de carbono ligado entre si. Aqui já é um carbono ligado a um oxigênio, mas não tem nenhum heteroátomo ligado entre carbonos. Então, essa cadeia aqui é homogênea. A cadeia heterogênea é quando possui pelo menos um átomo diferente do carbono ligado entre eles. Aqui é um heteroátomo de oxigênio, mas ele está ligado entre carbonos. Aqui é um NH também entre carbonos. Então, é heterogênea porque possui heteroátomo ou um outro átomo diferente do átomo de carbono. E os heteroátomos podem ser oxigênio, nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Então, essas são as cadeias homogêneas e heterogêneas. Como são os carbonos saturados? Os carbonos saturados são aqueles que apenas realizam é, ligações simples entre carbonos. Essa ligação simples é denominada de sigma e é representada por esse símbolo aqui, o sigma. Então, todos os carbonos quaternários, eles são carbonos saturados. Como são os carbonos insaturados? São aqueles que fazem ou uma dupla ligação, ou duas duplas ligações, que são denominadas de pi, ou uma ligação tripla. Esses são os carbonos insaturados. Carbonos assimétricos são os carbonos que fizeram ligações com quatro ligantes diferentes. Esses ligantes são considerados toda a parte da cadeia que se estende de uma ligação. Então, esse carbono aqui é o assimétrico e esses que eu vou circular aqui são os seus ligantes. Então ele é assimétrico porque ele faz quatro ligações e todas as ligações são diferentes. Uma não é igual a outra, por isso que ele é um carbono assimétrico. Bom, e para você que chegou até aqui, eu tenho um convite muito especial para você. Muitos alunos estudam de forma desorganizada, perdendo foco e prejudicando assim o seu desempenho. Percebendo isso, eu criei sete passos para otimizar os seus estudos aplicados pelos melhores alunos. Basta clicar na descrição logo abaixo desse vídeo e baixar o e-book de forma gratuita. E não esqueça de comentar o que você achou desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo!